Eu acho que a gente estamos, nós estamos entrando numa nova dimensão do céu, né? Queremos que o Senhor tenha operado cada louvor, cada palavra, cada mensagem. Foi benção pura, a gente teve uma conexão muito forte, a família aqui tudo reunida. Somos uma família aqui também, o Ministério Palavra Viva. Culto espetacular, a benção, o unção de Deus fluiu e... Qualquer um que estiver ouvindo a nossa voz, estiver vendo esse vídeo, vem você também fazer parte da família de Deus. Olha, Ele te ama. Aqui está o pão do céu, a água da vida. Para que passar fome? Para que sentir sede? Vem, venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem encontrar a paz. Em nome de Jesus, participe conosco. Esperamos vocês de braços abertos. Jesus te ama e a gente também.